Agora sim. E agora sim, já estamos em Barilote, já pegamos o um carro que a gente alugou para poder passar em todos os lugares nesse tempão que a gente vai ficar aqui na Patagônia. Barilote está dando uma reformada aqui na praça, está um pouquinho suja e está bastante ruim para você caminhar. O prefeito deu uma arrumada aqui na, na rua principal e tem uma rua principal que era a rua, agora tá virando um calçadão. Então, você que é do Rio de Janeiro, lembra quando o prefeito colocou obra na cidade inteira por causa da Olimpíada? É exatamente isso que está acontecendo aqui em Bariloche. A gota cai, a gota cai, a gota, yeah. gota cai, a gota, yeah. la gota yeah. ca. indo na mamushka que é uma loja muito clássica daqui de Bariloche de chocolate. mas ontem um pessoal local falou que o melhor sorvete de Bariloche está na Mamushka, achava que é na Cauca. Então vamos ver, experimentar e a gente vê se é melhor mesmo. Tamanho médio, da tá direita três sabores. Virei três sabores se você tiver com alguém igual eu tô. Pega três sabores diferentes, você consegue provar seis sabores. Hum, mm. hum. Mm. Estamos vindo aqui nessa fábrica de cerveja artesanal, a Blest, que foi a primeira cerveja artesanal de Bariloche. Eu já conhecia, já tinha vindo faz uns anos, mas hoje vim aqui para para ir conhecer. Tem uma cerveja muito boa, o lugar como vocês podem ver é muito bonitinho, é, tem umas coisas bem antigas assim, clássicas alemãs. É, Olha só que bonito o lugar, as flores, tem um carrinho aqui, é tudo feito em madeira, tudo muito lindo e hoje é feriado, é, assim que está bem tranquilo, tem bastante gente, mas tem, bem tranquilo, a gente vai comer alguma coisinha. O lugar aqui é bem bonito, como vocês podem ver, parece um, uma viagem no tempo, tudo feito em madeira, muito bonitinho e aqui as pessoas... Todas as pessoas que vêm eh, deixam uma mensagem na bolacha da cerveja, eh, com mensagens. Eh, alguns deixam um poema, outros deixam um desenho. Estão todas as paredes cheias dessas bolachas escritas. A gente vai deixar alguma mensagem com certeza. Aqui é um lugar clássico, recomendamos muito vir. Eh, a gente vai ver agora que escolher para comer. Esse lugar é muito lindo, vale muito a pena e aqui eles fabricam a própria cerveja. Você pode ver os torneios de cerveja aqui atrás mesmo. pode visitar a fábrica. Acho que tem um tour para fazer e eles mostram como que é produzida e tudo mais. Aqui é um lugar clássico, quase obrigatório para quem vem lá. Pedimos uma milanesa. E olha é que chegou, só uma milanesa. Acho que a gente vai encarar com tudo. Aqui na Cervejaria Blast eles disponibilizam um menu degustação. E no menu degustação aqui você pode pedir o sete sabores de cerveja que tem aqui na cervejaria. Vamos ver se a cerveja aqui dá um barato ou dá para experimentar. Wakes from sleep deep, from ambient treats down for hot wet drops from Colombian beans. Cash drives goodbye with the kid backseat, moving future from desert. Só para ter uma ideia de quanto que é comer aqui na fábrica de cerveja Bless, a gente criou aquela milanesa gigante, dá para três pessoas muito uma boa. Eh, Bebimos umas três pincelas. De cerveja artesanal de meio litro, mais aquela degustação de sete copinhos e de sobremesa foi um volcão de chocolate com um café, todo deu mais ou menos uns 150 reais. Assim que achamos muito bom o preço, porque aqui é um lugar bem incrementado, um lugar muito simples. Game, ever feel the same? Or maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. Sailing right into those jagged cliffs. Someday we've always been safe. Esse é o um mapa do... do lago que é super gigante. A gente veio daqui. Na verdade, a gente estava por aqui, veio daqui, agora andamos todo pela avenida até aqui. A gente está aqui mais um. O, o lago é muito grande. Aqui é um o é, Puerto Cañuelo. É, acho que aqui saem barcos, esses fazem passeios de barco pelo lago, vão para alguma ilha. Tem algumas pousadas do outro lado do lago, mas por dizer. Passeio de barco, compra passagem aqui e a gente está do outro lado do Hotel Xiao Xiao. Lá atrás é, é o Hotel Xiao Xiao, é um cartão postal daqui de Bariloche. É, todas as pessoas que vêm da Argentina, pelo menos, é costume que Vem e tira uma foto lá atrás. É, no inverno é bem bonito porque é tudo branco de neve, agora está a paisagem do verão. E é um hotel cinco estrelas, é, super clássico daqui de Bariloche. Eu acho que o Obama ficou aqui quando ele veio, mas não tenho certeza, vou ter que pesquisar isso. Mas é um super hotel cinco estrelas. É... Isso foi o mais perto que eu cheguei. Se você está gostando dos vídeos, assine nosso canal, dê um joinha aí que ajuda muito para a gente. Se tem algum comentário, alguma sugestão dos lugares que a gente visitou, fica à vontade para comentar. A gente vai ficar muito grato. Nos siga nas redes sociais, no Facebook, acesse nosso site blogdescalada.com, no Twitter e no Instagram.